Um dia me perguntaram, Everton, você acredita em Deus? Sem titubear eu respondi, é claro que acredito, Deus não se trata mais de uma crença em minha vida, e sim de uma certeza. A pessoa então perguntou, Everton, como você vê Deus? Eu pensei, refleti um pouco e respondi, eu vejo Deus na natureza, vejo Deus nas árvores, vejo Deus nas flores, vejo Deus no nascer do sol e no pôr do sol. Isso é tudo muito poético, muito bonito, mas eu também vejo Deus nas construções, vejo Deus nos prédios, vejo Deus nas casas, vejo Deus no talher com o qual eu me alimento ou na caneta com a qual eu escrevo. Eu vejo Deus nessa capacidade criativa que existe em cada ser humano. E na verdade, isso é fruto da vontade de eternizar-se, da vontade de ser eterno, que habita em cada pessoa. E isso não vem de coisas e nem de homens. Isso vem do próprio Deus. Um grande abraço de Everton Vitorino e fique com ele, com Deus.